Fala pessoal Bem-vindos a mais um Let's Bora! Isso mesmo meu pessoal O canal, o vídeo que vocês vão ver hoje é um Let's Bora Me chamo Douglas Que vocês não me conhecem Para quem não conhece, essa é a Naughty Dog, criadora do perfeito, do Supremo, do jogo que deu 5 BAFTAs em 2012, 2013. A Naughty Dog, o jogo, o jogo é The Last of Us, que deu BAFTA, mas esse jogo de hoje é o CTR. Sim, minha gente, o jogo que foi baseado no Mario Kart. Só que esse jogo tem é mais violento do que todos os Mario Kart junto nesse jogo basicamente o que você tem que fazer é a corrida com o especial do da, da trilogia do Peixão 1, Crash vocês podem ver aí ele logo né de cara oh, tipo isso dá nostalgia é nostalgia de 15 anos 10 anos atrás obrigado aí, deixa eu pegar botando aí, isso aí. Bem, eu vou pegar um que mais gostar de jogar, que era é esse aí. O acontece nas melhores famílias. Vê se for melhor. Eu peguei essa, essa picha aí. Uma picha simples, né? o pai eu ocupado. Deixa eu ver. Vamos lá, velho. Isso. Como disse, você é então, acontece nas minhas famílias, erros. Como diz disse, as... É um jogo baseado com os personagens da trilogia Crash, né? E. Pô, velho. Eu joguei só o 2. Que nós ele totalmente, né? Lembrando é que eu sou o Monstro Branco. Eu vou pular. Vamos lá, tô com ele. Bora lá. Vai. Isso, acelera, meu filho. Acelera. Acelera. Vai, porra, isso. Eu tô no terceiro, tô no terceiro Vai vai vai vai vai caceta. Esse é um dos jogos mais competitivos que você tem pra jogar de dois no PlayStation, Bater filho no hoje em dia é Black Ops Nada disso ficaria... Porque é desse jogo Esse jogo é muito competitivo mesmo Se você não sabe como que é isso, vai Vai, vem primeiro Vou pegar Dan, Só isso. isso, vai, isso, vai. Ai, porra, culpa, caralho. Certa vez eu joguei um desses aí no... Uma dessas gravações, né? Pro... Páscoa, eu gravei um desses. Um desses e pegou em todos, porque eu estava em último. Sim. Só que graças a Deus, esse vídeo deu defeito. deu um problema. Minha. Eu não consegui finalizado Isso, que vai... na frente. Opa, três missas. Ele é teleguiado, é ligado. Vai! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Pegou! Chupa, doutor! Toma outro. Ah, três segundos ainda, velho. Não vou perder não, velho. Eu não vou perder, velho, essa corrida. Isso, véio, vai lá, vai lá, Alcim, mostra seu poder, caceta. Ah, bola não é? na frente ainda, véi. vai na frente. Eu não vou deixar, não, véi. passar. Isso. Porra, vai tu se amanhe agora. O que eu faço, véi? suba si, um, deixa... suba não ver, se passa não vai não vai suba não vai suba não vai não vai suba não vai vai vai vai vai vai ah. vai essa é uma das caixas de várias maçã. Quanto mais maçã pega você pegar, mais você tem que ter. Tanto que tem até umas quests, né? Que você tem que pegar um certo número de, uma, de caixas de maçãs para conseguir liberar algo, que são os cristais. Outro ponto aberto é as caixas de armas. Quando você pega quantas, quantas caixas de dinamite, você põe uma bem baixo, bem atrás do. O negócio da caixa ou então isso aí que é um local que se que se pega mais velocidade deixando se a mais é dois pontos de atédia você ganhar o jogo é muito interessante vai porra vai isso <tipo> Dan, dan, dan, dan, dan, dan. Vai, tô na frente, cacete Vai Vai, boa Eu não vou perder não Não recebe não Hoje em si, pessoal, é hoje É hoje É hoje, é hoje. Vamos lá, bem pessoal, esse foi o jogo, o vídeo né? É bem, isso foi o jogo, bem basicamente eu vou explicar a vocês, o jogo tem o um modo aventura né que é o famoso famoso moderar. tem o um time trailer que você tem que fazer o menor tempo possível, tem o um arcade que eu joguei, tem o um verso e batalha, batalha não é corrida, é você lutando com o seu amigo, entendeu? Então esse foi mais um Let's Bora Espero que fiquem que tenham gostado na próxima eu trago outros vídeos, tá? Fica na paz, minha gente